Gente, passando para agradecer a cada um de vocês, os cooperadores. Eu sei que também há um exército de anônimos que não se identificam, mas sem a contribuição de vocês nós não teríamos conseguido fazer tanto como temos feito podido multiplicar o alcance da palavra de Deus, não apenas falando em termos de Brasil, usando mídias como a da internet, televisão, mas também temos podido investir em traduções, graças ao apoio de muitos de vocês. Eu sei que em primeiro lugar vocês estão fazendo isso pelo próprio Senhor Jesus e o reino de Deus, mas ao mesmo tempo eu entendo esse apoio como uma manifestação não só de carinho, mas de honra e de reconhecimento que Deus nos confiou algo que pode ser comunicado para muito mais gente. Então, pessoalmente, quero passar para te dizer muito obrigado, que Deus te abençoe e multiplique as suas sementes.